Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo, sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do Sumo de primeira linha, irmão. Exatamente, rapaz, Alanios das roupas esquisitas do Sumo, porque nós temos que falar dele, rapaz. Rondinha que apareceu aí também neste trailer glorioso de Street Fighter VI que nós tivemos aí na Tokyo Game Show 2022 que nós fizemos a transmissão ao vivo aqui para vocês, está disponível no canal, caso vocês queiram ver a nossa reação, e assim como nós fizemos com Blanca e Ken, nós vamos trazer para vocês a história do personagem do Street Fighter 6, assim como um compilado que nós montamos aqui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 principalmente nas nossas lives, e não se esqueçam do Censo Meia Lua que também está aqui embaixo, se você dispõe de 2 a 5 minutinhos para responder lá, fazendo um feedback para a gente tá? do nosso trabalho, vai ajudar demais pessoal, contamos com vocês, então vamos lá meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela para a gente poder começar a ver aqui Informações do nosso querido Rondinha, com toda a sua protuberância, que imponência para nós, né? Esse tapão preza descendo na cara de um aqui que vai doer pra caralho, meu Deus do céu. Nós temos aqui já de cara informações de história do personagem. Vamos dar uma lida aqui, ó. Um lutador de sumo que busca popularizar esse esporte pelo mundo Honda. Poderia chegar a Iokozuna, mas as viagens constantes impedem a sua promoção. Ele também é um cozinheiro de primeira, conhecido pelo seu Shankonabe. E aí o Alan, usando a gente gravar, foi pesquisar esse Shankonabe, tá aparecendo aí na tela pra vocês. Vocês estão vendo aí que é um monte de muita coisa, sabe? É carne, é verdura, é um monte de coisa, cara. Macarrão, sei lá o que mais, tem uns cogumelos muito loucos, nem o Alan falou. Tem areia do Monte Fuji, tem ele. é. Se bobear, meu filho, tem tudo. Mano. Pra deixar o Honda super bem nutrido e com o físico que a gente conhece, né? Desse jeito aqui, ó. Haja atenção nesse corpinho aí. Olha o tamanho dessa mão, irmão. Se você tomar uma dedada dele aqui assim, ó, não do jeito que vocês estão pensando, tá? Mas a dedada nas costas assim, tá? É, imagina a dor que não deve ser isso aqui, mano. O vergão que não vai ficar. Imagina o Honda fazendo exame de próstata como o médico proctologista. Nossa, a gente vai colocar essa imagem na lente da, da galera aí. Meu Deus do céu, desculpa, viu, gente? Foi, perdão, perdão. Proteger o senhor aqui muito bom mano, muito bom mas vamos seguindo, ó o Honda ele odeia pessoas indecisas olha aí ele custa tomar banho Óbvio, o lutador de sumô adora uma sauna, adora ficar lá naquela banheira lá, aquele negócio assim, pô. Ele tem 185 de altura e 137kg, Alanis. E aí, mano, o que, que você achou desse peso aqui? É, isso daí é o peso da coxa dele, né? <risos> Igual dos outros. Tamanho desse braço, velho, como assim? Metade do corpo dele nesse é peso, não é possível. O músculo pesa mais que gordura, irmão, ele é puro músculo, cara, você é louco cara é gigante, mano. Ele é cheio, porém ele é musculoso pra caralho, né, irmão? O gominho do, do, do tanquinho dele ali na, na, na panceta, velho. Muito bravo. E a gente tem aqui também, ó. O dublador dele, né na versão em inglês Que a gente viu, que é o Joe DiMucci Deixa eu colocar a voz pra vocês escutarem ó Step into the ring Step into the ring, acho que é isso que ele falou <risos> Se eu entendi bem, tá? E aqui nós temos algumas imagens do Rondinha Também, essa imagem maravilhosa Que dá pra gente poder usar de wallpaper se a gente quiser Aqui a gente tem algumas imagens de gameplay Como de brache, isso daqui é uma coisa Interessante que eu quero entender para que, que isso aqui funciona ainda Nas mecânicas de gameplay do personagem Ele deve dar um boostzinho de alguma coisa com isso daqui, ou então ele tá, você tá vendo que ele coloca a mão pra cima que é iluminado o tapão dele vai ficar mais bruto o tapa vai vir tão forte que até o céu brilha, tá ligado? Exato <risos> pois é, tá preparando ali pro que vem, enfim, e aqui a gente tem ele fazendo a sua saraivada de socos característica do uhum. no nosso querido Eu vou falar a famosa mãozinha, né? <risos> Exato o cenário inclusive aqui é o cenário que a gente já viu, das flores caindo uhum. e tudo mais, lá nos primeiros trailers, primeiras builds do jogo, então nenhuma novidade nesse quesito pra nós. Aqui a gente tem um super arte nível 3, eu acredito, porque, poxa, essas chamas em volta aqui e tudo, e essa perspectiva de câmera também é o um indicativo disso, não tem outra coisa que pode ser, eu acredito. Eu achei legal essa referência que eles fizeram, né, do Rio, né, que é o ringue ali do Sumo. né, com um círculo de fogo em volta. Legal isso, hein? Sim, ficou interessante, cara. E como de praxe nós temos ele aqui fazendo o seu super arte nível 3, rapaz. O Gaiozão vai sofrer, porque vai tomar uma bundada aqui em seguida, tem certeza. Olha o cara do Honda, quem tá vindo com vontade pra cima. Né? Exato, filho. Ele tá até forçando a nádega na hora aqui ó, pra poder virar. Puf. Mano, isso aí é, é com certeza, que é aqueles que você joga e pula em cima, tá ligado? É. E aí, nós temos aqui ainda, Alanis, um compilado, como a gente trouxe aí dos outros personagens pro pessoal, né? Que a gente montou do trailer do Street Fighter que foi mostrado aí na TGS. Onde nós temos gameplay do Honda aqui aparecendo, rapaz. Então vamos dar uma conferida. A apresentação do nosso querido Honda aí... Naquele tapão, da nossa hora, senhora, mano. rapaz Bruto, ó A aparência dele aí ficou legal pra caramba ah, Na R-Engine também, as pinturas no rosto Ficou muito legal Muito bonito isso, cara Bonito pra ah, caramba eu, eu acho muito legal essa, essa pegada Kabuki Que tem no Tour Honda, assim eu, eu gosto tanto disso, cara Pois é, e olha só Essa perspectiva, que louco, cara Nossa, tá muito bem feito Muito da hora Sério mesmo Vamos lá, prosseguindo aqui Agora a gente já tem... <risos> Você tá louco? Nossa. eu fiquei tão impressionado que eu quero até voltar, peraí. Meu Ó, chulapada, velho. Nossa senhora. <risos> ó, ó, abundado, ó. Pum. <risos> tome. E repara, Lanius, que o chão trinca quando ele joga no chão e trinca mais quando ele dá a bundada. Olha só. Ah, Jogou não tinha no chão, rodado, hein? ó. Oh. O chão trincou. Olha lá, ó, tá vendo? Nice. Ele vai virar ah. e dar a bundada. Pum. Tuf, bateu, olha lá. Trincou mais ainda e ainda subiu umas poeirinhas. Os pedaços de pedra subindo, as poeiras e tudo mais. E o chão aqui regaçado, fi, ó. <risos> da hora. Mais um karatê. Saraivada de soco aí, característica do personagem também. Ó, aqueles aquele chute em duas fases que ele tem, ó. Golpe amplificado, jogando o cara pra cima. Poder fazer mais é. combo. Super arte nível 1. Um, esse aí, né? Golpe novo aquilo ali, hein? Do tapão tá é? amplificado ali pra cima. Olha lá, ó. Nossa, super Art lá. Nossa <risos> senhora, mas já veio. Você viu olha o Gaio, filho? Dele, mano. Ó, olha a cara de invocado, olha a cara de demônio <risos> disso aqui. E olha a cara do Gaio de assustado, quer ver? Quando ele tá vindo. Olha lá, opa, que que <risos> tá acontecendo, <risos> irmão? Olha lá, ó. É, meu Deus. Mano, eu ia fazer a mesma cara, na né? moral. <risos> Você vê um, um torpedo daquele nessa direção, velho? Ô, oh, louco. Vai ser só uma, meu querido, olha lá, ó Não Imagina, cara A cara olha do isso. demônio vindo na sua frente, ó Tomou bem na barriga Nossa senhora, foi quase na região, nas regiões baixas ali, ó <risos> Aqui a gente vai ter um trechozinho mais corrente, vamos dizer, de gameplay Sem muitos cortes e tal Dele contra o Dallas naquele vídeo lá dos comentaristas Então a gente consegue ver um pouco mais do gameplay do personagem, né? Ele fez uma stringzinha de 3 hits ali, acabou sendo defendido depois da Saraivada de soco. Ó, Dawson defendendo super bem, mais uma Saraivada defendida ali. Muito louco. Ó, o parry perfeito do Dawson. Que louco, mano, a luz brilhante atrás do Dawson, você viu? Ai, que que da doido, hora. cara. Ó, ele fez o Drive Impact. Nossa, que encontrão. Foi só uma, aqui, ó. Chute em duas fases. Deu aquele curcui amplificado ali. ó. Acendeu ali. Acendeu o tapão, você viu, né? Ele... É. Tipo assim, acendeu o tapão. Vem cá, dá, assim, vem cá. Dá uma olhada nisso aqui que vai descer já, Pois é, você viu, cara, esse golpe dele aqui agora? Que ele subiu e pegou o Dawson no ar. Isso é um antiaéreo fudidão que ele tem, hein? Se liga, ó. ó é. Pum, pegou, Ó. Oh. Eu tô ligado que ele já tem esse golpe, tá, pessoal? É porque sim, sim. é legal a gente ver esses golpes clássicos aparecendo e tal, ainda mais feito na R Engine como tá sendo aqui. Pô, muito foda. Muito foda. Meu, eu achei muito legal a animação assim do jeito que ele sobe. Foi então, muito rapidão assim, Exatamente, cara. A gente <risos> vendo algumas coisas do DAW, assim, aí, ó. Mais uma vez, amplificou ali a Saraivada de Sul. Que ah, louco, cara. Mãozinha amplificada, que massa, velho. Ó, isso ali foi um super arte nível 2 que ele fez. Realmente. Jogando. Agora a posezinha de vitória é dele, Alan. <risos> <Ó>. <risos> que da hora. Mano. Fazendo um jogadinho de cabeça, velho. Né? Muito foda. muito clássico, cara, esse daqui também, do Honda. Então, assim... Rondinha aí pra vocês, meus amigos, também, nesse compilado que a gente montou aqui. Muito da hora o personagem. Cara, eu sempre curti o Honda, apesar de não jogar tanto com ele nas versões do Street Fighter antigas e tudo, mas eu sempre gosto de ver quem manja jogando. E o Street Fighter V teve alguns rondas poderosos aparecendo aí, que eu lembro de pro player jogando com ele e o bicho tava a trabalho. Então, vamos ver o que, que vai dar aqui no Street Fighter 6, né, Alex? O Daigo recentemente tá jogando com o Honda no Street Fighter 5 né? quero ver. Porque o Honda ele, poxa vida, jogando com contra a máquina no Super Street Fighter 2 agora há pouco ali. Tomei um salve que, nossa, porque ele da mãozinha dele na defesa arrancava um sangue violento. Eu quero ver se esses elementos do Honda vão estar tá presentes de novo, né? O Honda é um personagem muito legal. Eu sempre gostei bastante. Pois é, meus amigos. Então, assim, pessoal, é isso que nós tínhamos que poder trazer trazer para vocês nosso querido Honda até o presente momento, assim que saírem mais coisas sobre o personagem, gameplays e tudo mais, informações, a gente vai trazer para vocês em vídeo para poder deixá-los muito bem atualizados com relação a tudo que tá rolando de Street Fighter 6. Então comentem agora o que vocês acharam do personagem, cara, da aparência dele, do gameplay, embora tenha algumas coisas clássicas aqui, né? A gente vê no gameplay dele rolando no Street 6. É muito legal também, então a gente quer saber a opinião de vocês acerca disso. E, novamente, não se esqueçam, né, Alan, de deixar aquele likezão aí, poder dar uma força pra nós. Se inscrever no canal para a gente poder chegar aí cada vez mais perto da marca dos 100 mil inscritos, contando com a ajuda de vocês. E ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo de Street Fighter 6 e outros jogos que a gente vai trazer para vocês também. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um beijo pra cada um de vocês aí. Até mais, é... Vamos!